Eu adoro ver políticos se defendendo de acusações graves. Eles viram na hora... Joaquim Nabucos, primeira postura digna, botam uma cara ofendida e usam palavras cultas Minha honra ilibada e passado idôneo, minha família criada com desvelo, atacada por perfídias Os gestos ficam incisivos, como martelinhos, repetindo verdades justamente quando a mentira é mais provada Jamais fui malévolo na vida pública, podem perscrutar cada cruz do meu calvário em prol do povo Por ele nunca me permiti depravações por putref... Factas e as provas ali. Batendo bumbo. Mas é lindo ouvir. Só tem um rosto, excelências. Não sou um monstro de duas caras. Aliás, neste vídeo ali, eu não sou eu. Botando dinheiro na cueca, aquele é um sósia infiltrado por algum velhaco para me inculpar. O fato de membros de minha família terem transformado 60 mil reais em 50 milhões prova apenas a sua competência empresarial. O fato de terem sumido 180 milhões em estradas inacabadas só mostra a matemática vergonhosa do Tribunal de Contas da União, onde se acoitam bucaneiros, bucéfalos e bucelários. Afinal, quem vigia as contas do Tribunal de Contas, hein? Por isso, Excelências, sofro e arrasto como um fardo a alma ferida e a dor que me crucia debaixo de tanta aleivosia. Nada melhor do que a corrupção para criar ruas barbosas.